Fala aí pessoal, belezinha? Olha só, uma situação que acontece muito, Vocês, não sei se todo mundo já, já passou por isso. Eu já passei por isso e é horrível, que okay? é A frustração de você não conseguir se expressar, conversar com uma pessoa, de você estar tá num país, de você estar tá aprendendo português e você chegar no Brasil ou estar numa situação que você precisa falar português e, e você fica uh, travado, não sai, você não consegue vocalizar as palavras que você vem escutando durante todo esse tempo. Então... Ontem que é um vídeo aí na internet, né, que o pessoal fala, eu entendo, mas eu não hablo, né, eu entendo tudo, mas eu não falo. Mas por quê? Porque não, não se dá um trabalho de falar. Então, a única maneira, a única maneira de aprender a falar é falando, ok? E isso até mesmo no é seu idioma nativo. Então, recomendo que vocês sigam as instruções que eu dou aí no, no canal, no YouTube, aqui no Instagram, para que vocês se soltem mais. E vocês vão aprender muito mais português e aproveitar mais as oportunidades que aparecem na vida de vocês para falar o idioma, entendeu? Então, fiquem ligados com isso.